Nada melhor do que ver Uva de Pedreiro fazendo um belo gol no futebol receba! Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste o Eu estava assistindo! SUS! Ainda não decidiu qual o melhor método para. Você devia se inscrever na cor a bod... Isto vai encarar o seu bico para sempre, Chapa! Eu desafio você na corrida! Eu... Tire suas mãos de mim! Tire! Tire!! Tire, tire, tire suas mãos de mim! Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve! Oi, meu chá! Eu aposto que esse é o competidor que será tirada no trajeto, então... Mm, é... Preparar! Pica-Pau! Devolva! É, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> o Confiante! O Consigcio. mais bravo! vai resolver tudo. E ele vai ser... Ah... Ah! Ah! Sim, alô? Aqui é o Leôncio. Aqui é o Maguila, tudo bem? Lembra daquele favor que você me devia? Como é camarão? Sim, eu quero que cuide do não pica para parar me. Entendeu o que eu quero dizer? Você não vai tomar no do <risos> <pô>, filha da <risos> Outra grande vitória da pra... NGH. É... Eu já disse, foi meu chafã.